Skin World é um novo site de CS:GO para você abrir caixas e participar de leilões. Garanta seus ganhos com um sistema que é comprovadamente justo. Métodos de pagamento seguros e muito mais. A melhor experiência, confiança, transparência e 100% justo para você. Pelo céu, um o Pedro para refazer a pedra. Opa! Passou de Ah! Pelo amor de Deus! Nossa! <risos> hum, que delícia! pode God, God! Ali é casinha, tá, tá, tá, tá, tá, tá, como é impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar. Passa tá amigo. Oi, meu chapa. Nossa. É tardado, mano? <risos> Eita. Só não fala, fala outra, Ai, Ai, mano. Olha no time da Bomper perdendo o os 2 velho. Olha a boa. É a movimentação, né, amigo? Opa. Opa, Esse daí Eita, já, já ganhou ponto, hein? Essa movimentação. Olha. olha. Opa. Olha. Olha. É, aí voltou a ser duro Ô, alguém tá falando, hein, Tess? Ai... <risos> Beleza <risos> Ele deixou ele <Beleza>. na porta Três, <risos> <risos> <3, risos> Morri Filha da mãe Por que tanta violência, rapaz? Starboy. <risos> Starboy. Oh, pode bangar, já E Esse cara é bom, de Digo, velho. Tô falando pra vocês. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. <risos> <O big guy. risos> Ô, Tiela, olha só a mensagem no seu chat aí. Eu, eu não tô nem no meu chat, não, meu pô. aí, vem aí, velho. 2-0, velho. Ah, vai rolar a afisadas. Vai rolar a afisadas. Se olhar aqui é cheater. Opa! Ah, ah, ah, ah, ah! Ah, Pega ah. ah, ah. ah. ah. é essa pé, aí! viu?! Pra cima de mim! Pra cima de mim, Salim! Beleza! corre, corre, corre! Corre, corre, corre, ah, corre, corre, você. Corre, corre, corre! Corre, boss! É brincadeira! Puta! Puta... Tá, tá, tá, tá, tá, na ir... tá na ah, tá <risa> na cara! Tô... Tu... Caraca! Agora foi. para é banco pra comer? Três é? bombe um. Peguei bombe. Mas um Tá um de HP mesmo, tá mano. Um sapão de HP mesmo. Tá pra cima. Mais um, um de HP, eu... um de HP, né? Último na B. Onde ele tava? Ah, o Pusapum. Pô, Flash, você tava 99, se acredita, mano? Né, mano? <risos> tava você, Gui, <aqui>, tava você. Flashback! <risos> <risos> Heitor Cavalga vai com o 2D, meu querido. Calma, muito bom. Eu não fui capaz de salvar. tem um L. Melhor de você. Que isso? Esse teu oh, joga pra caralho, joga muito, caralho! Caralho, isso é pro <risos> player! Isso é pro player, tá meu. Isso é, é pro player, eu. porra! Não é essa merda que você vê aí não! Isso é, um é. pro de verdade! E isso? Cara isso? A direto! A é direto aí, mano! Poupeira, pera. cabe no cartaz! Dois com 10 na Bacetê! Beleza! Que? Beleza! Tô, tô cara, hein? Alô? Tá bom bem, <risos> velho. Alô? Alô?